Bom, primeiro, eu sei que vocês estavam esperando isso aqui, eu sei que vocês saíram esperando mas eu não sei se foi só comigo, rapaz, eu entrei para atualizar, parecia que estava atualizando, eu não sei o que está acontecendo, o que está que acontecendo, alguém me explica, meu, eu parecia uh, a fila do, do banco, a fila do, do SUS, estava atualizando, meu, a um, a um kbyte por segundo, isso que a minha internet é 50 mega de download e 50 de upload. Cara, demorou demais pra atualizar o jogo, velho. Olha a hora que eu tô postando o vídeo, pra vocês verem. Então, eu não sei. Aí também bugou aí, aí ficou bem devagar pra atualizar. Se o seu ficou. Ó, comenta aqui embaixo. Eu quero saber. Quero saber. Que, meu, tô ficando com medo. Tô ficando com medo. Mas vamos lá. Fala aí guerreiros, guerreiros soldados aqui novamente trazendo para vocês mais um boletando E já começamos como? É, nessa situação que eu acabei de falar aí Pessoal, lembrando que você não é obrigado a colocar dinheiro no jogo, você não é obrigado a gastar dinheiro com o jogo Bom? Ah, isso é questão, Letra. Gente, eu sou parceiro da empresa. Então eu recebo as caixas para poder fazer vídeo conteúdo e mostrar para vocês se vale a pena, se não vale, se tá sendo fácil, se não tá. Se você for comprar ou não, se você vai ou não comprar, já é outra história, tá bom, rapaziada? Então, não quer comprar urubu, pff, quando está tá falindo, tá, tá aí, tá aqui, não vou comprar. Tranquilo, fica tá suave, faz os eventos aí, Faz evento, ganha vale caixa, caixa de grátis Acabou Soldado, eu quero comprar porque eu sou, sou boneco Vai em frente Lembrando pra vocês que ZP rápido, faz cara na hora Sem demora, sem complicação O link tá aqui na descrição É o meu querido amigo Zé Louco ZP Tá? Vamos lá Vem que vem, vem neném Eu vou roletar 150 caixas Na nova caixa CFS festa né Que é, são as famosas Armas CFS que sempre vem no final do ano, né, seguido do campeonato CFS, só que dessa vez veio um pouco melhorado, né, o kit em si, a skin em si tá bem bonita, né, tem, tem o machado, tem a a m 4 e tem a Desert SD, tá muito bonito, cara, esse kit tá muito bonito, então eu tô olhando aqui, já deu os, os recados e você decide aí, vamos ver no vídeo se vai valer a pena ou não, aí fica... Até o critério, né? Vamos ver se vai. Se a gente vai conseguir fechar o kit com 140k. Porque eu tô boneco, eu tô neném Vamos lá. Vamos lá. Tô ficando com medo. Olha, já, foi, já foram 20. Já foram 20. E até agora o quê? Nada. Não, eu, não, eu não estou fazendo nada. Eu não estou abrindo nada. Já foram, já foram 20 e não é nada. Só que eu sei o tá? Desculpa, será que eu sei roletar isso aqui ainda? Faz alguns dias que eu não roleto. E a grande surpresa é que dessa vez só veio uma caixa de mercado negro, né? E geralmente vem três, no mínimo vem duas. E dessa, nessa atualização, a primeira atualização do mês, só veio uma caixa, cara. Meu, é, a cada dia que vai se passando, parece que tá as coisas estão ficando... Mais difícil, mais complicado, será que você tá me entendendo? Tá, tô ficando com medo, mano. tô ficando com medo, não sei. Os, os sinais estão mostrando aí que o crossfire tá, né, tá reduzindo cada vez mais e, pô, é boneco, é boneco, é, é, é preocupante, é preocupante, é preocupante, né, Eu não sei, vamos ver. Tomara que eu esteja enganado, né? Tomara que nós estejamos enganados. Mas, fazer o quê? Enquanto tiver crossfire, a gente vai estar tá trazendo, né? Enquanto tiver mais, foi bom enquanto durou. A realidade é essa. É, culpa, papi. É, boneco. Vamos lá. É, tô ficando com medo. Meu, tá complicado, hein? Mercado Negro. Tá o da Pindamanhagaba, que fala manhã gaba, tô ficando com medo, é boneco de gelo, cadê a, nossa, vou mudar de servidor, lembrando, eu tô no servidor Guerra na Selva, sem canal, tô no servidor de clã, que Guerra na Selva, tô no servidor de clã, sem canal, e tô ganhando bulufa né? então, vamos trocar, o time que tá perdendo, nós troca, então vamos aqui, ó, guerra na selva, M... nossa, nova, M16, M16 de GP, o negócio tá bugado, hein, o negócio tá bugado, buga show, buga, Falei certo? Falei AK. Essa AK é linda, hein? Vamos ver se a gente fecha o kitzinho. Tomara, né? Eu não sei, já foram 50 e até agora, bolufas, Mas, a nossa sorte vai mudar. O nosso... O, a nossa praia, a, do, a nossa maré vai mudar. Que é isso, Bradé? É, tá complicado. Tá complicado. Tá complicado. Eu recebi algumas mensagens, né, do, do pessoal, falando que tá o ping mais de 150. É verdade? Como eu cheguei agora, gente, eu já cheguei, já fui direto gravar o Roletano. Eu nem entrei em nenhuma partida ainda, nem sei como é que tá. Se, se tivesse, você que já jogou aí, você que jogou, né? Você que testou aí, tá ruim, daí... Inclusive, depois vou até entrar aqui pra mim ver. Não sei, o pessoal tá reclamando bastante, falando que tá largado, tá com atraso, etc e tal. Aquelas coisas, padrões de atualizações, né? Então, comenta aí. Ó, oh, já foram mais de 60 caixas e até agora não vi nem a dessa caixa CFS Festa. Tá sendo festa não, tá sendo festa não, tá sendo muito triste. Eu não sei, mas parece que a conta tá meio estourada aqui do negócio, não sei. Como é que esteja bugado? Como é que eu esteja bugado? Um monte de gente me dando, mandando mensagem, mandando foto. Tô ficando com medo, rapaz. Que isso, mano? Festa não é festa, não, hein? Essa festa aí molhou. Tá moiado essa festa aí, CFS, tá tendo nada de festa, portilho, tiro que é isso, que tá acontecendo, esse sou eu, sou de, sou de um boneco, o que que tá acontecendo, tô ficando com medo, eu acho que eu tô muito baixo, aqui deixa eu colocar vocês aí, mano, oh, eu acho que é isso, deve é, é, deve ser isso, tô ficando com medo, é boneco de dinheiro nossa não ganhei nada por enquanto por enquanto. eu acho que faltou aquela palavra-chave né vem que vem vem neném vem as armas cfs que o boneco não tem tá o pessoal tava perguntando tava em dúvida as caixas cfs de gp aquela laranjinha elas estão na loja tá é só comprar lá por dia tá é só gastar no gp é só chamar no GP, porque no ZP tá complicado, parceiro. no, no ZP tá, o, tá, o, tá osso, tá o osso buco, que isso cara, não é possível, não é possível, urubu, vai roletar tá 60 na automática, ah, urubu, tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí, Leguei o botão do, do, do urubu, tô nem aí, urubu, ó, ah, urubu, quero ver no vim agora essa bexiga, vem que vem. Vem, neném, vem que eu quero ganhar pelo menos uma arma que o boneco não tem, né? Não é possível, não é possível. Vem, vem, vem, neném, rapaz, tô ficando com medo, hein? Tô ficando realmente com medo, não é possível, não é possível. Isso não existe. 650k ah, foi sem caixa, meu pai. E nem a cor! Nem a cor da bexiga! Cadê? É agora, hein! Olha! Rapaz! Rapaz! Não é possível. Ah, tô ficando com medo! Tô ficando é com sono! Não é possível, gente! Não é possível! Não é possível! Isso não tá acontecendo! Esse não tá acontecendo. Vem lá. Vem lá. Tá maluco? que é isso? Papai? Aqui, aqui, aqui. Vem aqui, que Aqui, que aqui, ó. Aqui, aqui, aqui, aqui, ó. Cancelar, cancela, cancela. Cancela, patinha Calma aí. Deixa eu mudar isso aqui. Deixa eu ir lá pro... pro... Deixa eu ir lá pro... Pro agulhas e tentar alguma coisa. O que que tá acontecendo, pô? Tá maluco? Tá maluco? Que, que história é essa? Vem que vem. Vem, neném. Vem uma arma também! Pô, senão ninguém vai roletar desse jeito, roleta! Se você. Pô, seu se roleto com 150 não ganha nada, imagina os caras que vai roletar 10, 30, não é possível, não é possível, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo com, com o jogo? Gente? Mas nem o MN, pô. não, isso não mudou, né? Isso está igual, tá igual. O mecânico está igual, igual, tá igual. Tá igual, tá igual. Ai. Ufa, tava comendo já Pelo menos uma, né, pra falar que ganhei O miserento, né Pelo menos uma, chupa bife, vai Dá o pregler Pô Tudo na automático, parceiro, tudo na automático Bem que vem Vem neném Vem que eu tô ali Boneco também, ah, vem a casinha Vai, a casa sabe que o boneco... Kitzinho, cacazinha, boneco é... Não tem como, né? Não tem como, é agora, hein? Olha! Olha! Tá querendo, hein? Vem que vem! Vem, neném! Vem que eu quero o kit do CFS que o boneco não tem! Uh, olha! A, a situação está mudando, hein? Vamos lá! Vamos lá, mais um. O esquema é no automático na, na agulhas. Então achamos o um segredo. Achamos o um segredinho. Achamos o um segredinho. Será? Agulhas. Agulhas no automático. Vem que vem. Será que não é? O que nós não fez com 100 caixas, a gente vai fazer com. Aí começou a vacaiar, né? Aí começou. A... Aí não, né? Aí não, né? Pô, começou. A... Pô, aí não, mas tá bom. Vai vir a cá, né? Poderia vir a cá, né? Poderia ter vindo a Caim, me da Desert, mas tá bom, vou reclamar não. Melhor dois do que nenhum. Opa, eu acho, eu acho que eu achei o esquema, calma aí. Eu acho que eu achei o Baraganai do Perigo Tigo, cadê? Deixa eu colocar aqui no, no baúzinho, né? Antes que ela some, né? Transferir para o baú. Vamos lá, vamos ver, vem que vem, cadê? Eu tenho aqui, ó, vou tentar, ó, eu tenho umas valezinhas, vou tentar essas 23 vales aqui, vamos ver, né, vamos ver se não ganha é uma casinha, vamos ver, aproveitar, né, usar vale, claro, vale, já que 23 vale na automática, que isso, 23 vale na automática, já que do, coloquei errado, mas tá bom. Já que nas 150 não veio, então vamos tentar nas 23, né, vamos lá, vem que vem, vem neném, vem a carro M4 que o boneco não tem. Estou quebando o padrão, já tô indo pra 160 e lá vai trem, caixa. Vamos lá. Vamos ver. Vamos analisar. Será que é isso? Será que é um automático na agulha? Vamos ver. Se, se ganhar a K, o macete é esse. Agulha no automático sem canal. Vem que vem. Venerei. Vem, vem. Vem, vem, vem. vem com o teu boneco o tempo bem. Olha, cadê a K, hein? É só chamar, hein? Olha, tá querendo, hein? Ela tá querendo. Vem cá, ó. Olha. Olha, olha, olha. Calma aí, calma aí. Calma. Vou colocar quinzão. Quinzão. Quinzão aqui. Quinzão no automático. Vem que vem. Vem, neném. Vem cá que o boneco não tem. Eita. É agora, hein. Pimba. Eipa. Olha. Tô ficando com medo. É boneco, neném. Nossa. Nossa, tem que vir M4 ou ajuda nós, pelo menos AK, AK que vem aqui, eita, epa, nossa, tá chegando hein, tá chegando hein, vem que vem, vem dede, vem AK que o boneco lutei, Vou tentar mais, vou tentar mais um minuto Vou tentar mais umas 20 aqui Se não vir Já gastei mais Já gastei 180 caixas, hein Tá maluco Mas eu quero pegar o kit, quero pegar pelo menos na K Olha Olha é, Tá bom, viu Ajuda nós aí, ô de 8 Alô Rapaz, essa tá complicada, hein essa tá difícil. Será que já deu a cota do dia? <risos> Era só essas três, tá? De bloqueio. Não, velho. Tem um espacinho pra M4 para pra K. Olha. Tem um espacinho pra M4 para cá aqui, ó. ó. Ó, é agora, hein? Ai, ai, ai, hein? Ó. Tô ficando com medo. É boneco de gelo. Nossa, vem do lado, mas não vem onde tem que vir, né? É brincadeira. Rapaz, são mais cinco, urubu. Se não ganhar, urubu. Não dá mais não, gastei demais já. Que você tá maluco. Tá guardando esses vai-caixa, não sei pra quê, mas alguma coisa boa. Meu, é agora, vem que vem. Vem, neném. Ai! Vem que eu tô boneco, lutei. Não, não deu, não deu. Mais de quase 200 caixas, velho. Não veio. Não veio o um kit. Então é isso. Vocês viram aí como é que tá punk. Porque se é gamer roletar nessa caixa CFS Festa, tá uma guerra. Fui, Chipabife. Se você roletou, quanto você roletou, se você ganhou, fechou o kit, comenta aqui. Deixa aqui nos comentários. Tá bom? Fui, é bife